Pedro, tenho 27 anos, estudei Música, estudei Direito também, acabei o curso de Música, não acabei o curso de, de Direito. Na altura saí da faculdade porque estava a montar um negócio, uma empresa que é a Musicasa, e gostava mais disso do que, do que a perspectiva de carreira que, que tinha ao sair da faculdade de Direito, então, Uh, acabei por sair e, e por me dedicar a, a montar essa empresa que, que ainda hoje existe e, e funciona. É um, é um projeto muito giro. Um, tenho outro Entretanto fui, fui criando outros projetos, ou sozinho, ou, ou, ou com amigos, ou com, ou com sócios e o que eu gosto de fazer um, é isso. É, de ver uma ideia, ou, ou uma ideia que surge, ou que me é apresentado ou que, ou que aparece num, numa conversa em, em, à volta de uma mesa e tentar perceber se a coisa é viável ou não, e se houver uma pequena probabilidade de ser viável, tentar fazer. Depois às vezes funciona, às vezes não funciona, e o processo é agir e essa parte inicial para mim é a mais interessante, que é o... Epá, Abrir uma tela e começar a pintar, ou pegar no, no, numa guitarra e sacar os primeiros não E depois a coisa vai para onde, para onde tiver de ir. E isso é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço, e é o que eu tenho feito nos últimos anos, nos últimos seis ou sete anos. A minha vida profissional, de um bocadinho atípica, começou pela minha formação musical. Eu, na altura, era professor de música, professor de guitarra, no, no, no, no colégio onde andava, e comecei a dar aulas de guitarra muito miúdo, tinha 14 anos, e uh, comecei a dar aulas de guitarra, já, o, o colégio onde eu andava não tinha uma, uma academia de música, porque era um colégio muito, muito recente, então ali as minhas aulas de guitarra era assim a, a única opção que, que as pessoas tinham, que, se queriam, que os miúdos tinham se queriam aprender música, extracurricular. Começou, aquilo começou a avançar, começámos a ter outros instrumentos, mais pessoas além de mim a, a dar aulas, então, o eu de saber tocar a guitarra, eu gostar de música, eu gostar de ensinar música, acabou por se transformar em pá, num, num pequeno negócio que depois, uns anos mais tarde, foi o que deu origem à Musicasa, que é, que é essa tal primeira empresa que abrimos, que atualmente é uma plataforma online que liga professores e alunos de música. Se queres ensinar ou se queres aprender, estás à procura de um professor ou de alunos, vais à Musicasa e, e a plataforma e as pessoas que estão por da plataforma hum, tratam de ti mas foi a música assim que, que deu assim o, o primeiro empurrão ou, o contexto pelo menos foi foi um contexto musical para eu era professor não não, não sabia ideia o que, é que era uma não fazia ideia o que era um, uma empresa ou um, uma startup na altura falava-se muito pouco de, deste tema ou começou-se a falar nessa altura não foi um não foi assim uma vontade maluca de querer abrir uma empresa, ou de ser isto, ou aquilo, foi uma coisa até bastante natural. que pá, As coisas começaram a acontecer, fomos fazendo uh, e acabou. Hoje em dia já não estou ligado ao mundo da música, a não ser pronto, pela casa mas já não pá, já, já não toco, sei tocar, toco para mim, já não, não toco a lado nenhum, nem para ninguém, nem com ninguém, portanto já não estou ligado à música nesse aspecto, continuo sempre ligado através da casa o que nós queremos que a Musicasa seja, assim, muito resumidamente, é um, começou por ser um, um, uma forma de facilitar o acesso e de democratizar um bocadinho o acesso à luz de música. Hum, eu tenho uma família com uma componente e uma cultura musical muito forte. Toda a gente toca alguma coisa, toda a gente desde miúdos que é que vamos para escolas de música e para nós isso sempre foi bastante linear, mas porque os nossos pais, os meus tios, etc, sabem perfeitamente onde é que têm de nos pôr a aprender com os bons professores e tal. Quando eu comecei a dar aulas de música, muito miúdo ainda com, com uma consciência muito básica deste assunto, começámos a perceber que a grande maioria das pessoas reconhece a necessidade do um ensino musical, principalmente nas crianças, porque Portugal é um país com uma cultura musical boa e forte, mas depois não sabe bem o que fazer, da mesma maneira que eu não saberia se quisesse pá, pôr o, o meu filho, que não tenho, mas se ponde, a ter aulas de treinos de Taekwondo. Não faço ideia, pá, nunca pratiquei, uma coisa que não me diz nada. E aí, dar-me a jeito uma plataforma como a Museu Casa, para Taekwondo. Agora, nós não começámos por aí, nós, nós éramos miúdos. Pá, o, o meu sócio na de Casa, Francisco, é há dois anos mais novo que eu, e eu já era. Muito novo. Nós começamos a fazer a coisa epá, como como as pessoas sem consciência fazem, que é: vão fazendo e vão vendo no que é que dá e a coisa acaba por dar. Como eu disse, pá, nós começámos a música casa não sabíamos o que é que era uma startup. Ou, hoje em dia, se calhar, até é uma coisa que se fala nas escolas e, e os miúdos, por terem uh, pá, não que eu seja da Idade da Pedra, mas tínhamos menos acesso a menos informação do que há agora passados 10 anos. Não é? hum, hoje em dia, se calhar os miúdos, epá, com 10 anos, sabem o que é que uma startup, tá, ou já ouviram falar tá, da Tesla e do... Eu, na altura não, e, e era uma pessoa tá, minimamente interessada na, nesse tema. Então, não foi muito para aí, o que nós fizemos foi pá, começar a somar o mais um, que pá, aqui há malta quer ensinar, aqui que malta quer aprender, nós estamos aqui no meio, o que é que podemos fazer? Pá, número de telefone de um, número de telefone de outros olha, quer ter aulas aqui, olha, queres dar aulas aqui? E isso depois acabou por, pá, passinho a passinho, ir crescendo um bocadinho, crescendo um bocadinho, crescendo um bocadinho, até que conseguimos ter uh, pá, uma grande rede de pessoas uma grande rede de alunos, uma, uma plataforma e tal, mas na altura pá, não havia plataforma, não havia escritório, não havia um, uma mesa de, de, de café com, <risos> com um telefone, um, pá, um cadernotas e íamos fazendo as coisas, pronto. Mas a nossa ideia hum, é muito essa, de facilitar o acesso. Um acesso de confiança, que é pá, uma das coisas que distingue a Musicaza do marketplace tradicional. O um marketplace é uma plataforma feita para ligar alguém com alguém. Tendencialmente, alguém que quer comprar, com alguém que quer vender, ou alguém que precisa de um serviço, alguém que presta esse serviço. E a maior parte dos marketplaces não faz uma curadoria muito acertada. Pá. Tu vais ao, ao LX e escreves uh, Guitarra, queres comprar uma guitarra? Ninguém te vai dizer se a guitarra que estás a comprar é boa ou não. Tu estás dependendo da descrição que o vendedor faz da guitarra. Pá, que Se a pessoa for minimamente inteligente, vai fazer uma descrição que te faça comprar. Não é? E nos marketplaces de música que existe, é a mesma coisa. Tu entras lá e dizes pá, Guitarra, quer aprender a tocar guitarra? E aparecem aparecem-te uma data de professores, uma listagem de vários professores com uma descrição deles, feita por eles, que naturalmente... Vai ser a melhor, pá, de. sou muito bom e faço isto há não sei assim, quantos anos e tal e tal, é o normal para as pessoas, vendem-se, todos vendem tô, tô, tô, tô, tô, tô o nosso peixe. Agora, isso pode ser um bocadinho bias, de, de, tendencioso para as pessoas, que tu no limite podes estar a ir, não pela objetividade da qualidade da pessoa que te vai dar aulas de música, a ti. Ou aos teus filhos, que ainda é um tema mais sensível, pois há questões de segurança e este tipo vai ter um fator preponderante aqui no, no, no ensino dos meus filhos, nem que seja uma hora por semana, pá, este tipo vai ser uma figura presente e é importante que seja uma, uma pessoa de confiança. E não há forma de tu eh, saberes isso. E o que a Muzio Casa faz é um matching, como nós chamamos, a ligar para um professor com determinado aluno eh, com curadoria. Portanto, é uma pessoa uma pessoa da nossa equipa, que diz, pá, este tipo é bom, professor, para as necessidades deste aluno. Este em específico, para este em específico. Juntamos os dois, agora vão à vossa vida e nós vamos estar aqui ao lado, sempre a acompanhar o processo. E nós achamos, e é uma coisa que nós, pá, não... Que, que era muito mais fácil nós não fazermos essa curadoria. Sistema aberto, pá, falem entre vocês, quem quiser. E nós não abrimos mão disso, porque somos os, os dois fundadores somos músicos já não somos mas estudávamos temos formação éramos professores então isso foi para nós é uma coisa importante e depois temos esse pá, esse pilar base de democratizar o acesso facilitar o acesso pá, mas com qualidade não não me serve nada facilitar o acesso de um aluno que está tá, tá cheio de vontade de, de aprender pá, pois é um tipo que é um charlatão que só quer não sei o quê e, e que não vai correr bem e só vai prejudicar é, a indústria, os outros professores, para os outros alunos, a própria da empresa. Um, então é isso que nós fazemos. Pá. E depois é, vemos que a coisa funciona e que, de facto, as pessoas um, precisavam disto. Pá, não, não é água, não é uma coisa que, <risos> sem a qual passamos mal, mas é uma coisa que facilita. E nós pá, fazemos o nosso papel de facilitadores para pessoas que querem uh, aprender e ensinar. Da parte dos professores, o nosso papel aqui no, no ecossistema é pá, proporcionar uma maneira de aumentar o rendimento dos professores. A indústria da música, tirando, pá, se calhar, uma pequena percentagem que são os músicos famosos ou as bandas e tal, é uma indústria pá, cada vez menos, se calhar, mas relativamente pá, precária, porque há muita gente com esse sonho, há muita gente com essa vontade de fazer daquilo uma coisa um, que, que dê sustento para a vida, mas não depende necessariamente de uma um, procura. Ou seja, pá, quando os Beatles aparecem, ninguém estava à procura dos Beatles. O é? que as pessoas estavam à procura naquela altura era pá, assim um... Um grito do Ipiranga, pá, uma coisa de liberdade e pá, um, um bocadinho a Não estavam à procura dos Beatles, portanto, os Beatles não estavam, não, não, não vieram uh, tapar nenhuma necessidade, mas vieram, pá, fa fazer o seu papel. O que é o que eu quero dizer com isto? Há muito mais músicos emergentes e muito mais oferta musical do que uma real necessidade, mas porque é normal, porque pá, a cultura não vive não vive de necessidades, pá, os bons filmes, não é? De, as pessoas não estão à procura daquilo, pá, finalmente chegou este filme que eu queria mesmo ver, pronto. E aí, está sempre dependendo da aceitação do público, se determinado, pá, música determinado performer determinada banda, se vai ter sucesso ou não. Enquanto, pá, num, um serviço como um canalizador, que é super útil, é útil e é necessário, pá, se tu tens, tens um problema, uma inflação, precisas de um canalizador, para aí e é aí um bocado essa procura que condiciona a oferta. Na música, eu não acho muito ser a procura que condiciona a oferta, porque, pá, uh, usando a expressão do Steve Jobs, nós temos pá, mil músicas no nosso bolso, não é? Com um iPod, agora menos, mas com um, um iPhone, um Spotify, seja o que for, pá, temos milhares e milhares, de, de, no limite, milhões de, de, de, de músicas. tanto tu podes ouvir N, N bandas diferentes, gajos diferentes, e aí os músicos estão sempre dependentes se alguém vai gostar ou não e quantos ouvintes ativos é que têm por mês no Spotify e tal. E há muitos músicos que conseguem viver disso, depois fazem jingles, músicas para, para publicidade, os grandes conseguem fazer tours, lançar CDs, etc. Os pequenos músicos pá, são músicos de estúdio ou, ou dão uns gigs, faziam uns concertos aqui e ali e muitos têm de se virar para o ensino porque há uma segurança e tem um rendimento... Ali assegurado, e porque se são bons a fazer aquilo que sabem fazer e se, se empenharem um, um bocadinho, se, se, se, se empenharem um bocadinho a fundo na, na, na pedagogia, percebem pá, que se calhar conseguem passar aos outros não só os conhecimentos técnicos que eles têm, mas a paixão e a vontade de tocar naquilo e tal. E nós, na música Casa, gostamos de acreditar que temos o nosso papel aí, que conseguimos ajudar uh, músicos, uns são mesmo músicos, outros são só professores, para nós. Somos muito abertos, nós temos malta para estudantes universitários que não são músicos estão a estudar Está direito, como eu estava na altura, uma coisa qualquer, mas vem ali uma oportunidade de ter um rendimento extra, que para nós, ótimo. Estamos a facilitar o acesso na mesma. E também temos casos de músicos de bandas, pá, que se eu dissesse o nome, tu ias reconhecer que estão a passar, se calhar, períodos um bocadinho mais difíceis, pá, pelo Covid e por tudo mais, e que veem na casa. Uh, e, se calhar, noutros sítios, uma oportunidade de pá, ter ali um rendimento que, que lhes permita uma qualidade de vida um, que eles precisem. E, pronto, pá, pois é sempre a indústria da música, como qualquer indústria que, pá, que sofre um bocadinho com, com, com esta falta de oportunidades, pois as pessoas ficam um bocadinho revoltadas. Não é? Então, uma plataforma como a nossa, cujo modelo de negócio é ficar com uma comissão do serviço prestado por outra pessoa, uma, da forma, uma da forma como a nossa é muito crucificada. Pá. Nós fartamos de, de. Nós sabemos que estamos a ajudar, mas para isso ser é viável, ou era pá, um projeto financiado por fundos públicos ou alguma coisa, ou toda a gente tem de ter uma fatia do bolo. Não é? é assim que as coisas funcionam. Hum, e nós, sabendo que estamos a ajudar, mas sabendo que essa ajuda só é viável porque se isto for um negócio pá, funcional e lucrativo, sentimos um bocadinho crucificados às vezes, pá, e já encontramos aí um post no Facebook e tal, a dizer como é que é possível cobrarem uma comissão e tal, pá, e a indústria está a morrer, ainda nos vem aqui, pá, mas já não basta a SPA agora, pá, se a SPA não existisse e não cobrasse o que cobra, uh, ninguém ganhava nada para as músicas passarem nas novelas e tal, e, e se a casa, não existisse, pá, muito provavelmente os nossos professores não tinham os alunos que têm e os nossos alunos não tinham, portanto, as coisas pá, funcionam e para funcionar, a não ser que serão financiadas pá, para alguém, um, tem um custo. Não, é? pá, não não há almoços grátis, como, como se diz muito em, aqui em Portugal. Um, e nós sentimos um bocadinho crucificados por isso mas faz parte, há sempre o... Estamos aqui a falar de digital, no digital são os haters. -se, há sempre Vai sempre haver e nós aprendemos também com isso e, e acho que as empresas têm muito a aprender com os haters porque, às vezes, não é tanto aquilo que tu fazes é a forma como te posicionas, não é? E nós hum, vamos constantemente aprendendo a posicionar de uma forma... Estamos agora para 2022 muito focados em ter um papel mais ativo no ecossistema musical. Vamos lançar um podcast com músicos emergentes, pequenas iniciativas, estamos a patrocinar alguns showcases, mini concertos etc. Por um lado, para promover música só porque sim, e depois para promover música, iniciativas musicais e músicos associados à musicasa para sermos também vistos como um um hub, uma instituição, seja o que for, mas uma coisa musical e não um negócio. E aí acho que conseguimos estar mais perto dos dois lados da moeda, dos professores e dos alunos, e ao darmos um bocadinho à comunidade da música, ou ao fazermos parte, se calhar, esse posicionamento, que não muda a nossa visão, não muda aquilo que a Música Casa é, que é uma plataforma, para é um negócio, mas é uma plataforma, para facilitar o acesso à aulas de música para professores e para alunos, esse posicionamento estar mais dentro do mundo da música, acho que nos pode ajudar depois na percepção de que os músicos têm sobre o nosso tipo de serviços. Mas isto acontece Paulo, com, com os retalhistas e com a Amazon, com os músicos e com o Spotify, com a malta do, de, da televisão e com a Netflix, mas a verdade é que sem Amazon, sem Netflix e sem Spotify, hum, muitas das pessoas que refilam estariam desempregadas, pá, e, é, e é duro ouvir, mas é, é o okay. que de da maneira que os Ubers refilam, mas sem a, que os taxistas refilam, mas sem a Uber havia uma data de, de pessoas pá, que iam ter de procurar outro trabalho e que, que, que, que se calhar iam ter outras dificuldades, portanto, a evolução, neste caso pá, tendencialmente digital, mas não só, a evolução é sempre necessária e há sempre uma fação que vai estar contra e que vai estar um bocadinho prejudicada, mas, historicamente, nós vemos a evolução como uma coisa que nos, que nos trouxe coisas muito óbvias na nossa vida, como epá, desde o, do, dos caminhos de ferro aos aviões, à Netflix, ao Spotify, ao iPod, não é? todas estas epá, coisas. Se calhar, quando quando o caminho de ferro apareceu, há os motoristas de carroça também. Epá, e agora, como é que... Epá, e uns anos mais tarde, era a solução estándar, se calhar quando os aviões apareceram a malta dos caminhos de ferro, pá, e agora? E a evolução é uma coisa necessária, depois as empresas têm de saber posicionar e toda a gente, pá, as coisas estão feitas muitas vezes para que toda a gente consiga aproveitar. Não é? A Amazon dá trabalho, pá, é o segundo maior empregador americano depois do governo americano, pá, dá trabalho a N pessoas. Podia pagar melhor, podia ter melhores condições, pá, possivelmente, também não, não não conheço a fundo. agora se a economia uh, pá, local se colapsava no dia em que a Amazon fechava portas, pá, se colapsava, não sei, que muita gente ia ficar desempregada, pá, garantidamente. Não é? Portanto, estas coisas funcionam, cada um tem a sua fatia do bolo, pá, fatias maiores que outras, e é assim que a coisa funciona. E acho que a postura das pessoas, neste caso pá, dos músicos, é pá, baixar o escudo e perceber como é que eu me posso aproveitar desta malta, e como é que esta malta se pode aproveitar de mim, mas um aproveitamento pá, benéfico para os dois, em que ninguém esteja aqui a tentar sugar os interesses um do outro, pá, vamos só trabalhar juntos e construir isto juntos. Isso era uma coisa que nós gostávamos que acontecesse mais, que acontece com imenso, pá, não estou aqui a cascar, hum, mas faz parte. Fazendo ponto com, com o que estava a dizer antes, acho que há fatias do bolo para toda a gente há espaço para toda a gente pegando num exemplo como a doméstica ou até como vídeos no YouTube é informação acessível a toda a gente em qualquer parte do mundo podes ter de pagar um, um, um bocadinho por isso como é o caso da doméstica mas são cursos muito baratos tendencialmente ou podes ver grátis no YouTube se a qualidade de ensino é tão tailor-made para o aluno, não mas também não é suposto ser que é uma solução ultra-aberta e democrática. Pá, um, um tipo que, do, do, do Cifras Club, que é assim, o canal pá, de, que os portugueses vêm mais para aprender a tocar a guitarra, pá, é um tipo a fazer um vídeo que é visto por 10 milhões de pessoas. Nunca vai ser talermado para ninguém, até pode, coincidentemente, ser porreiro para um ou para o outro. Portanto, isso é um tipo de educação que funciona para alguns, pá, tendencialmente para pessoas muito regradas, que não precisam... De, de um professor em cima a fazer e tal. Uh, portanto, isso funciona. O ensino mais formal institucional, como o conservatório, academias de música, o hot club, uh, eu acho que isso já é para um nicho de quem quer levar a coisa com nível de seriedade para um ou dois degraus acima, porque um, epá, é mais caro, começa por aí, requer um esforço muito maior do aluno, naturalmente dos professores, mas requer um esforço muito maior que o aluno, e a carga horária pá, é brutal, tendo em conta que as pessoas estão a fazer outras coisas. Então Eu estava na escola, estava a fazer o secundário, e depois o início de faculdade, quando estava a estudar. e hum, Acho que não era todos os dias, mas pá, três ou quatro dias por semana, ia lá e tinha duas ou três ou quatro horas de aula, e depois tinha... De estudar em casa e preparar os temas em casa para quem, como eu, estava a estudar no, no percurso académico normal na altura, aquilo era uma segunda escola, pá, era, era uma carga grande. Isso não é para toda a gente porque simplesmente uh, porque as pessoas não estão para isso, não é? Pá? Eu não, não, não perderia pá, não sei, 20 horas por semana da minha vida. Uh, pá, Fazer equitação e a praticar em casa porque não é uma coisa que não me interessa, não tenho o mínimo interesse. Para aquilo, não, até pode ser porreiríssimo, pá, Não quero, mas para mim, música na altura fazia sentido empenhar. Eu tinha um gosto genuíno por aquilo e uma vontade de saber tocar melhor. Pá. Eu na altura queria, pá. Viu? comecei a seguir a figura do Jimmy Page, que é o guitarrista dos Led Zeppelin, e o gajo começou por ser músico de estúdio, que no fundo é pá. Mas imaginar o Justin Bieber da altura, pá, já tem um tema feito pelos produtores e tal, precisam de um tipo que vá para o estúdio tocar aquela música à primeira sem falhar uma nota. Eu gastava ali e tá, tal, tá, tá. e se é preciso ser pá, quase impetuoso para tocar, e eu na altura fiquei com aquilo na cabeça, então pá, estava em casa, treinava e tal, e isso irava-me imenso. Sempre. Mas é uma coisa que eu gostava de fazer, pá, eu na altura, antes de sonhar que ia Fazer o que faço, queria ser músico, por isso, é que, por isso é que estava lá. Então aquilo para mim tinha interesse. É um grau de formação que eu acho que está ao alcance de qualquer pessoa que queira, mas naturalmente a maior parte das pessoas não quer e não precisa daquilo, não é? E isso faz sentido. Agora há espaço para isso, há espaço para a música casa, há espaço para a doméstica. Nós, na música casa, já nos aconteceu muitas vezes dizer a alunos. No, no início, quando eu tinha um contacto direto com, com alguns alunos, eu disse a muitos alunos para irem para o Hot Club, ou para irem para o JB Jazz, ou para irem para miúdos mais novos, para irem estudar para a Academia de Música de Santa Cecília, porque reparávamos que aqueles miúdos precisavam de mais do que, do que a Música Casa dava. O que é que a Música Casa dá? Uma solução simples e acessível e com um preço muito equilibrado para tu teres aulas de música. Mas para todas as aulas de música, tendencialmente como um hobby. Não é? Quem quer fazer carreira como músico, à partida, uma solução como a Música Casa, dificilmente vai funcionar. Porque, tendencialmente, as pessoas têm uma aula por semana e é um ensino que não é integrado. Quando eu estudava jazz, tinha o meu instrumento, aulas do meu instrumento, tinha um segundo instrumento, tinha pá, a, treino auditivo, Formação musical, uma cadeira só de ritmo, combo, pá, história do jazz, história do jazz contemporâneo, intervalos, pá, N, N uh, disciplinas que depois pá, aquilo quando se tudo e tem uma formação porreira. No músico casa, não, tu, pá, queres tocar xilofone? Tens a luz de xilofone. Pronto. Podes, podes te inscrever em mais do que um instrumento e ter a segunda, um instrumento, a ou outro, mas coisas separadas. Não há um um plano de ensino, mas porque não é suposto haver. Não é? E é uma coisa que foi muito pensada por nós e decidimos, mais uma vez, com mais espaço para tudo e para toda a gente, pá, o nosso caminho não vai ser por aí, o nosso caminho vai ser um tipo que é ter aulas de guitarra, pá, em 24 horas consegue, não sempre, mas consegue ter um professor que ensine guitarra, no horário que ele quer, onde ele quiser, em casa, online, numa sala de reuniões de trabalho, e isso é o que nós estamos a fazer. Pá, há malta que não quer e prefere aprender no YouTube. Tudo bem, há espaço para todos. Há malta que aquilo não é suficiente e quer ir para uma escola de jazz. Tudo bem, há espaço para todos. Há pessoas que veem aqui a solução perfeita, que é... Eu tinha o meu filho numa escola de música, tinha de ir por lá de carro uma vez por semana e perdia uma hora a ir e uma hora a voltar e depois tal e tal. E aqui a pessoa está em casa, aparece lá um professor Olá, vêm dar uma aula de guitarra. Os Global Shapers são uma iniciativa do Fórum Económico Mundial, mas a iniciativa Global Shapers em si não está necessariamente ou diretamente ligada a uma discussão económica. O fundador do Fórum Económico Mundial, às tantas, sentiu a necessidade de chegar mais às camadas jovens, por assim dizer, criou os Global Shapers. No fundo, é um grupo de pessoas neste caso, falando aqui do nosso Hub Lisboa, é um grupo de malta aqui de Portugal e com pessoas que estejam a viver em Portugal, mostrando outros países, também também podem fazer parte. E internamente promovemos uma série de uh, discussões e iniciativas para, assim muito genericamente, melhorar a sociedade. Não somos pá, os Batmans do, do, do, do sítio, mas fazemos coisas pá, dentro da nossa capacidade e, e, e dentro do, das áreas de ação que nós achamos mais, mais urgentes e mais importantes. É sempre assim, preciso afunilar, não é idealmente fazer-se muita coisa, é preciso afunilar um bocado. E desenvolvemos uma série de iniciativas que achamos que vão ajudar a comunidade. Não a comunidade toda, mas aquele grupo da comunidade. E é uma coisa muito interessante que há em N países. Uh, pelo mundo fora e que uh, pá, faz sentido porque no fundo o, o, o Global Shapers o, o que representa é pá, um grupo de pessoas que dedicam um bocadinho do seu tempo a tentar fazer uma coisa porra tá? da mesma maneira que uh, os escoteiros se calhar fazem isso pá, não, não, não tenho conhecimento de causa mas da mesma maneira que há N grupos também fazem isto os Global Shapers é mais um grupo que faz isso, tanto um grupo de malta, pá, backgrounds completamente diferentes, pá. No, no nosso, no, no hub aqui de Lisboa, pá, temos um, um atleta olímpico, pá, temos um surfista, uma médica, uma advogada, pá, depois muita malta de mais da minha área, de, pá, empresários ou, ou empreendedores, pá, temos um escritor, pessoas pá, de, com rotinas e vidas completamente diferentes e isso depois é muito útil para a explosão de ideias e para a complementariedade de funções dentro dos vários projetos, é uma coisa super interessante. Na prática, o que é que nós fazemos? Dividimos em subgrupos, repartimos projetos dentro desses grupos, temos algumas iniciativas internas, temos muitas iniciativas externas, e tentamos, com o bocadinho do nosso tempo que dedicamos a essa causa, digamos assim, melhorar um bocadinho a vida de alguém, neste caso, da sociedade, não toda, mas este projeto é para aquele grupo, este projeto se calhar é só para aquele, E um, é uma coisa que eu acho super importante, tal como outros N grupos que existem assim, é uma coisa... Um, em, em Lisboa, acho que somos 30 e tal, depois a coisa renova, chegas a uma certa idade em que... E um, eu entrei... Um, em 2017, se não me engano, e, e pá, é espetacular também que conheces uma, uma data de pessoas que, que mais dificilmente conhecerias, pá, porque a nossa rotina não cruza com a rotina de, de toda a gente, então, também tem essa parte boa, conhecer lá pessoas de, de quem gosto muito, um, e depois é a, a oportunidade de aprender com essas pessoas enquanto fazemos alguma coisa útil para fora, não é? e, pá, uma pessoa se estiver aberta a isso, está sempre a aprender, eu posso estar contigo a desenvolver um projeto e se estiver atento vou aprender com uma data de coisas que tu fazes e se tudo correr bem, tu também vais aprender com uma data de coisas que eu faço. E nos Global Shapers isso acontece, naturalmente. Não é? Então Uma data de, pá, de jovens juntos a fazer qualquer coisa, aprendemos uns com os outros, aprendemos com o percurso, aprendemos com os resultados e é muito interessante. Eu acho que o jornalismo, hum, fala-se muito, jornalismo de de fraca qualidade e porque é que a CMTV está sempre a passar o, o vizinho que matou a Nora com um chouriço Epá, é a minha opinião porque é o tipo de notícia que as pessoas vão ler e vão comentar e o, o, infelizmente, ou pá, necessariamente, não sei o jornalismo, a não ser o jornalismo independente que é financiado por organismos públicos, concursos, etc pá, o jornalismo vive de publicidade e tem de ter conteúdos publicitários que pague o jornalista, porque senão deixa de haver jornalismo. Se é um bocadinho ingrato, claro. Se é necessário, completamente necessário. O Correio da Manhã vive da atenção das pessoas. Não é? Como é que eu posso captar a atenção daquela pessoa se, à partida, a partir da notícia que eu quero passar, vai ser passada por outros? tantos canais e se calhar esses canais até estão melhor cotados e têm mais audiência tem que passar ou de uma maneira que os outros não vão passar ou tem que passar uma coisa que os outros não vão passar dando exemplo o Correio da Manhã pá, que é muito criticado e fala-se muito e o Correio da Manhã, pá, isso não eu acho que o Correio da Manhã não não me identificando como a o parte dos conteúdos que, pá, que partilham e não sendo um seguidor muito atento eu acho que é um excelente exemplo pá, de um meio que se adaptou, fintou ali um bocadinho as coisas e, epá, e, e tem, tem audiências bastante boas e continua, pá, e existe. Há muitos meios que já não existem. Há muitos jornais que, que já não existem. E o Correio da Manhã pá, fazem lá. Epá, e se calhar vivem muito do sensacionalismo, mas foi a forma que eles arranjaram para se destacar. Não é? pá, como... Aí um Há músicos pá, que se maquilham todos e pintam-se e fazem-se umas coisas malucas e destacam-se dessa maneira. Um, destacam-se pela música, mas assim a já no topo do bolo é o aspecto físico. E aqui o jornalismo também. Pá, acredito que o Correio da Manhã se quer destacar pela qualidade do jornalismo, mas se calhar, uh, muitas vezes isso não é necessário, então destacam-se pelo sensionalismo e quase que pelo absurdo. Pá, e há tantas eu, isto provavelmente não é como eu vou dizer, mas eu até, até teria alguma piada imaginar me numa posição de copywriter de, de títulos, pá, de, de slogans jornalísticos pá, para as notícias do Correio da Manhã, porque pá, aquilo prova provavelmente é propositadamente descabido, muitas vezes, e propositadamente chocante, mas ser propositado só mostra a estratégia pá, que eles têm e é que funciona, porque... Pá. <risos> muito comum, em jantares de amigos, eu falo, ah, pá, o correr da manhã, então. E pá, funciona, fazem coisas. Agora, se isso vai denegrir um bocadinho o jornalismo, pá, a, coisa, a parte mais purista do jornalismo, que é uma passagem de informação e tornar acessível e democratizar a informação, vai. Mas não vejo grande maneira de, de, de que não faça a não ser que só existisse jornalismo independente pá, projetos como a Fumaça, por exemplo pá, o Fumaça existe porque é financiado ponto não é? Uh, um projeto pá, interessantíssimo, super útil super necessário felizmente alguém reconheceu uh, a utilidade daquele projeto e financiou o projeto mas se não financiasse como é que iam continuar pá, iam fazer isto como voluntariado mesmo que o trabalho das pessoas não sejam pagos, a infraestrutura que eles precisam para conseguir, pá, nem que seja pagar um site, pagar um servidor, portanto, as coisas uh, têm de ser pagas. Tudo custa alguma coisa. Como é que um projeto como a Fumaça ia existir sem dinheiro? Não ia. Dificilmente ia. não é? E aqui também se calhar há espaço para todos. Pá, e a verdade é que Bah, o Correio da Manhã tem mais visualizações que o Fumaça, seguramente, e isso para mim não tem cabimento. Não é? Pensar que o Correio da Manhã tem mais audiência que o Fumaça, porque para mim pronto, é bastante linear a utilidade de uma plataforma. E pronto. Agora, se tem, isso também mostra pá, o que é que as pessoas estão à procura e, e a que é que as pessoas dão atenção. Isso aí é um problema de, ok, temos de educar as pessoas para estarem à procura de outras coisas. Claro que sim. Como é que isso se faz? Pá, adorava saber. É, acho que é haver mais fumaças. Acho que é, <risos> é haver mais fumaças, mais projetos independentes para não estarem tão, tão presos à publicidade. Se bem que a publicidade não é uma coisa má, o sensacionalismo não, não, não são coisas necessariamente más Mas, pá, historicamente o que se calhar se vê é que, pronto, é casos mais... Mais Correio da Manhã. Mas pá, temos o Observador, por exemplo, que também, além de publicidade, depois temos pacotes de subscrição e tal, uh, que eu meto no espectro do Fumaça e não do, do, do Correio da Manhã, que não, não, não recorre a sensacionalismos, mas não tanto por dentro, diria que também não é fácil gerir, porque pá, as pessoas estão habituadas a informação grátis, não é? Uh, pá. Eu não pago o observador, por exemplo. E devia pagar porque, porque gosto de ler pá, e às vezes irrita-me abrir um artigo. Pá, este artigo é só para eu, pá. E mesmo assim uh, nunca subscrevi o observador. Uh, não sei bem porquê, mas acho que é por estarmos habituados a... Primeiro, estarmos habituados a que as coisas não se paguem. E quase que nos sentimos injustiçados. Pá, agora não me deixam ler? Pá, também a um restaurante e pagas, não é? Isto é, é óbvio. E mesmo assim, acho uh, que as pessoas estão habituadas. Pá, e depois, normalmente, há uma alternativa. Há um workaround. E há uma forma de, de ler e tal. Pá, eu lembro-me do o primeiro artigo que eu escrevi para o Observador. Um, os tipos do observador puseram um artigo como... Uh, premium, ou seja, pá, basicamente os meus amigos não conseguiam ler aquele artigo. Então eu lembro-me quando partilhei o artigo, pá, pá, não sei, no LinkedIn ou, ou no Facebook, pus lá assim uns parênteses a dizer uh, abram o um navegador privado e não sei o que é que dá para ler. Pá, e um tipo de observador que eu conhecia foi lá comentar: a dizer então, pá, mas isto mostra um bocado aquilo, pá. Não, a nossa preocupação, às vezes, ou, ou aquilo que, que nos é mais imediato, é arranjar a alternativa e a solução, que é uma coisa boa, quando é aplicada às coisas boas, mas no caso do jornalismo, eu não tenho pá, moral nenhuma para me queixar de mau jornalismo, ou jornalismo tendencioso, pá, quando depois não pago 2 euros por mês do observador, não sei quanto é que é, mas... não é se, se toda a gente pagasse por informação, a informação deixava de estar dependendo do senscionalismo e de ter milhares de não sei o quê, a ver a notícia do, do tipo a entregar a Pisa ou Sócrates, porque os canais não iam precisar disso para ser sustentáveis. não? É? Agora, uh, isso é preciso uma mudança, como, a, como se calhar a grande maioria de... de das, das coisas que precisam de ser mudadas, pá, é preciso de uma mudança de paradigma relativamente radical e de repente, ao mesmo tempo, uma data de pessoas passar a ser pensada de uma forma diferente e mudar-se um bocadinho os hábitos. E isso pá, não é viável. Acho que mudanças assim muito brutas e repentinas depois não acabam por, por atrofiar, um bocado, atrofiar um bocado o sistema. No caso do jornalismo, eu acho que tem o fator... Haver uma notícia sobre a sogra que matou não sei quem, isso não me choca. É, é, ou seja, é indiferente, porque quem, quem, quem vai ler, lê, quem não lê, não lê. Acho que o perigo aí é habituar as pessoas a isso. E acho que aí as pessoas habituam-se a consumir informação muito rápida, informação completamente inútil, de que é que nos interessa que aquilo aconteceu. Não vai acrescentar absolutamente nada e depois se calhar informação útil ou coisas como hum, os artigos do Fumaça, etc. às pessoas Pá, isto já me vai demorar cinco minutos e alguns neurónios a ler, isto já não já vou pôr para lá. E, pronto, e, e isso não é um caminho que queremos fazer enquanto sociedade. Não é? Agora também que, <risos> que eu às vezes penso que é um bocado contrário ao que devia ser, tipo, mas quem sou eu para fazer alguma coisa? Pá, ninguém é verdade é essa, mas toda a gente pensar assim, ninguém é ninguém, ninguém faz nada, pá, fica tudo igual. E acho que cada um pá, tem o seu, o seu papel nas pequeninas coisas, ou às vezes nas grandes coisas, ou pequeninas coisas que, que podem escalar. Na, pá, se acreditas mesmo numa coisa, muda, não é? Os tipos do fumaça fizeram isso, pá, tinham ali um projeto, de pá, um grupo de amigos fazia tal e tal, pá, hoje em dia empregam pessoas e, e são pá, uma fonte... Uma fonte de conhecimento e de informação pá, reconhecida e considerável, que anos não era, não é? Porque acreditaram naquilo e fizeram. Pá, e eles, eles podiam ter pensado: pá, quem sou eu agora para estar? Esquece. Vou escrever slogans para o correio da manhã. E não, não é? um, pá, e, e acho que é difícil uh, esta questão de democratizar o acesso à informação. Pá, é ótima e depois também tem o uh, contrapeso não é? é como como estava a partilhar a um bocado também na, na casa nós estamos a querer fazer uma coisa boa e às vezes temos um backlash temos um assim, um, um contrapeso mais mais negativo em algumas partes pá, e aqui é a mesma coisa diria que é preciso mais projetos independentes mas depois de, onde, de que é que vivem esses projetos independentes pá, da boa vontade, as coisas não podem depender só da boa vontade como, como eu estava a dizer há bocado Pá, para uma coisa funcionar, toda a gente tem de ter uma fatia do bolo, porque mesmo que não seja uma questão de egoísmo, às vezes é uma questão de necessidade. Pá. Toda a gente tem de pagar uma renda, de pagar um combustível, de pagar o colégio dos filhos ou a escola dos filhos, e para isso as pessoas precisam da sua parte. Não é? Se houver alguém que não tenha a sua parte, essa pessoa vai estar insatisfeita, pá, não vai participar, não vai cooperar. E acho que a coisa assim não é bem sustentável. Para projetos 100% financiados, eu às vezes também fico um bocadinho dividido. No fundo, não se está a mudar nada, porque, idealmente, arranjava-se uma forma de fazer com que ficassem sustentáveis. Nós, na música há, há uns anos, promovemos um evento, um evento que se chamava Marca. Chamou Marca. O que é que nós fizemos? Juntámos, no primeiro ano, 4 ou 5 se não me engano, e no segundo, no segundo ano, já oito ou 9 juntámos pequenas associações que o que tinham em comum é que faziam campos de férias, maioritariamente campos de férias, para miúdos carenciados, com problemas, órfãos de instituições, etc. E viviam, portanto, são miúdos que, tendencialmente não têm a experiência de férias que, que nós temos e... Hum, essas instituições proporcionavam essa experiência, mas viviam de apoios de alguém que doa isto, alguém que doa aquilo e tal, e tudo bem, faz sentido e todas elas faziam às vezes pequenos eventos em direção de fundo, uma noite de bingo um torneio de paddle. e nós pegámos essa malta toda vamos juntar todos e construir uma coisa grande que vai dar mais a cada um de vocês a caso posicionou-se ali como Tipo, sponsor, que não ganhou nada. A nossa fatia do bolo ali não era financeira, não é? Juntámos essa malta também é uma coisa que nós gostávamos de fazer e muitas dessas pessoas eram, eram nossos amigos e nossas amigas. Então, o que é que nós fizemos, e é o tipo de pá, ação social ou voluntariado ou estes projetos que eu acredito, é, em vez de dar um euro a uma associação, eu que sei como gerar aquele euro, não é? vou ajudar a associação a gerar aquele euro. Então nós pegámos nesses oito ou nove campos de férias, associações, e ajudámos a que eles conseguissem montar um grande evento, A nossa escala uh, foi um grande evento, no, no segundo ano tivemos quase 4 mil pessoas, que para nós era uma coisa espetacular, para sem zero investir em publicidade, não, não estávamos em Outdoors, foi passa a palavra e tal. Pá, um evento porreiríssimo, com malta nova, famílias, malta velha, concertos, música, pá, comes e bebes, pá, um evento muito porreiro. E cada um daquelas associações levou para a sua associação hum, epá, um, um, um bom rendimento, uma, um, uma boa fatia do bolo, ganha, Pá, com as mãos de cada pessoa que estava lá a trabalhar e acho que isso deu ali uma noção de pá, se calhar não precisamos estar sempre a pedinchar e a pedir aos outros porque vai, vai chegar um dia em que as pessoas não nos vão dar porque não há para todos e, pá, e se calhar pomos as mãos na massa e fazemos nós e já, já, agora já sabemos que conseguimos. Então a ideia do Marca hum, era essa, era pá, dar os meios e ajudar e nós fomos pá, ultra participativos mas ajudar a que essas pessoas conseguissem pá, montar um evento que funcionou e foi impecável para financiar as próprias causas. E eu acredito muito mais nisso. Não sei se é viável, pá, em grande escala, estamos aqui a falar hum, pá, de um, um evento com 4 mil pessoas não gera milhões e milhões de, de euros, não é? Mas para a nossa escala, pá, foi porraríssimo Agora, para causas humanitárias, não sei o quê, será que é possível serem autossustentáveis não sei, são quantidades de dinheiro pá, que, eu, que eu não tenho noção não. É? agora, estas pequenas coisas será que é possível de, pá, que todos tenham assim, o, o seu todos tenham pá, o, o seu empenho e que, e que consigam gerar valor suficiente para não depender uns dos outros eu acho que sim é uma coisa que eu pá, um, um dia mais tarde vou, vou me empenhar um bocadinho mais nisso e aí, e aplicando isso pois ao jornalismo, se pá, uh, o jornalismo independente conseguir gerar rendimento por si não estar dependente, aí essa não dependência vai lhe dar ainda mais liberdade, apesar de, dos fundos, pá, em teoria, serem completamente pá, democráticos, independentes e tal, mas a independência dá liberdade, pá, tanto na, na, nas empresas pá, como nas pessoas, como nas crianças, a independência dá-nos dá, dá liberdade. E eu acho que isso seria um caminho a seguir, mas depende pá, pronto, de, de cada jornalista, de cada organização, de cada associação, mesmo no fundo, pá, pedir menos e fazer mais e, e... A maior parte das pessoas que pedem não é numa ótica de preguiça, mas é assim que a coisa funciona. Pá, os donativos são coisas ótimas e ultra necessárias, mas... Pá, o, minha mãe, dando aqui um exemplo, trabalha numa associação que é o Val que dedica-se há 27 anos, se não me engano, a recuperar toxicodependentes e pessoas com adições. E o Val um, não é uma clínica de reabilitação dos famosos, é uma clínica de reabilitação das pessoas que, se calhar, não têm outro sítio para ir. E, pá, pronto. Naturalmente vivem em grande parte de apoios, porque as pessoas que lá estão no, no processo de, no programa não têm de forma alguma umas com que pagar, portanto vivem de apoios, subsídios e tal e começaram a fazer uma coisa que eu acho fascinante, há uns anos começaram de dentro para fora a criar negócios para sustentar a atividade. Pá, hoje em dia tem uma marca de gelados, tem uma geladaria e vendem gelados e digitalizaram-se e vendem online e vão entregar a casa e tal. Pá, vendem pão, vendem cabazes, tem um serviço de catering, tem um serviço de reparações, tem uma, uma empresa que no fundo cria vários negócios que por um lado ajuda a tornar o projeto do Valacor mais sustentável e por outro lado, pois isto é, a circularidade é gira, dá uma oportunidade de recomeçar a vida às pessoas que acabam o programa de tratamento. Tá? Portanto, um tipo que, que era tóxico um, o tipo que faz os gelados desta marca de gelados do Valdacor, que é a Fratellini, o tipo que faz os gelados, se calhar se calhar não, de certeza, foi toxicodependente durante muitos anos. Através do, do programa do Valdacor, é um homem novo e é um homem novo que teve ali uma oportunidade de trabalho e hoje em dia epá, tem, tem o carro dele, tem a casa dele, tem o trabalho dele, é um tipo impecável. E lá está, se calhar perceberam que não podiam estar sempre a depender pá, da boa vontade de alguém, porque às vezes a boa vontade pá, boa vontade vale o que vale eu posso ser muito boa vontade e não ter nada para te dar não é? e, e o Valdacó começou a fazer isto, que eu acho pá, brutal e acho que é muito por aí que, que outras instituições e, e, e aplicada a várias áreas, jornalismo etc, que a coisa podia funcionar melhor o, o que é que é o marketing, seja digital ou não digital, é a capacidade de passar uma mensagem a alguém. Não é? Seja um, um spot publicitário da televisão, seja um outdoor na rua, seja um, um anúncio na rede de Google ou um post no Instagram. O marketing é passar uma mensagem. Uh, com as suas particularidades, mas é passar uma mensagem. E isto é o que toda a gente precisa de fazer. Os jornalistas, as pessoas, as instituições...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 Hoje em dia, pá, queres ver uma palavra, vais ao Peribarã ou a um site, não é? Uh, e não, não foi assim há, há tanto tempo. Pá, hoje em dia os miúdos têm tudo como nós temos, pá, num computador. Isso é brutal e, e acho que, pá, bem educados e com algumas algemas para algumas coisas, que os miúdos vão ser pá, uns crack, muito mais craques do que nós, não é? Mas também têm... Uh,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 quando formos uh, educadores tá, dos nossos filhos, de fazer o mesmo com eles. Provavelmente a maior parte dos músicos e produtores tem uma opinião uh, oposta. Eu vejo a tecnologia não como uh, um substituto, mas como um capacitador, como pá, mais uma ferramenta. Não é? tá.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 as pessoas que transportavam blocos de pedra para construir pirâmides no Egito. Já ninguém transporta blocos de pedra às costas, não é? A tecnologia na música é brutal. Quase todas as músicas têm de ser, depois de gravadas, têm de ser trabalhadas em estúdio porque os artistas não são perfeitos. Um baterista...